E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou ajudar o pessoal aí, ó, eu recebi umas 100 mensagens perguntando onde que pode se comprar a CRO, a Cryptocoin. Pessoal, eu vou utilizar como sempre, eu gosto porque eu tenho um saldo e eu acho fácil mandar o SDT a Gate.io, tá pessoal? Se você não tem cadastro na Gate.io, tem um link aqui na descrição você clica nele, faz o teu cadastro Após fazer o teu cadastro, você tem que mandar USDT Gate o USDT para a Gate.io. Vou deixar aqui o card aqui, ó, vai aparecer um card aqui em cima de um vídeo de como mandar USDT Gate o USDT para a Gate.io. Após você mandar seus USDT para a você já vai poder comprar a sua moeda CRO. Certo? criptocoin, Vamos lá, pessoal. Vou clicar aqui na Gate.io. Notem que Aqui ó, já tá em raca, mas talvez aqui vocês vão estar tá nessa tela inicial, aí você vem no menu câmbio, aqui onde tem raca USDT, você clica e coloca CRO, digita aí, ó, e escolhe CRO com USDT, aqui ó, pessoal. CRO USDT. Cryptocoin, tá aqui a moeda, aqui onde tem comprar e vender você clica em comprar limite deixa limite e aqui pessoal você vai selecionar nesse book de vendedores aqui ó um desses vendedores aqui você seleciona selecionar esse aqui esse número um aqui ó vou selecionar selecionei tá aqui o valorzinho aqui ó dele ó aparece aqui em cima abaixo de limite aqui embaixo você vai informar quantos por cento dos seus usdt você quer comprar eu vou colocar 100% e clico aqui em comprar, confirmar, vai pedir a senha aqui de compra, eu coloco a minha senha, vou colocar a minha senha, você coloque a sua, pronto, ordem executada, olha só, veio aqui para o booking, temos que esperar ser executada, vou atualizar aqui ó, se demorar muito para ser executada, pessoal, você cancela a sua ordem, cancela, e você vai fazer assim, ó. Você clica bem rápido aqui no número 1, no vendedor número 1, um, e já clica comprar, ó. Olha só, presta atenção. 1, um, comprar, confirmar. Pronto. Vocês vão notar, ó, que ela nem veio para o book, porque a gente executou rápido. A gente selecionou o vendedor e já disse eu quero comprar. E aí já vai rápido. Vamos ver aqui, ó, você... Clica aqui, ó, no bookzinho, nesse livrinho aqui, ó, no cantinho aqui, ó, histórico, e vocês já vão ver aqui, ó, CRO, USDT executado. Vamos ver aqui na carteira, clica aqui em carteira, clica aqui em conta spot, e aqui, pessoal, ó, vocês vão notar, ó, que eu já comprei as minhas CRO, CryptoCoin. Então, pessoal, é assim que compra CRO. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!